Muito bem, pessoal, muito bem, estamos de volta, estamos de volta aí com mais uma videoaula, né? É, mais uma videoaula e essa aí já é esperada aí principalmente pelos nossos clientes, espalhados pelo Brasil todo. É, os clientes estavam esperando aí, né, a, que hoje nós vamos ensinar aí como você é, programa, faz a programação, a, a configuração do painel é, para poder falar a, o tempo e a temperatura, né? É, falar sozinho lá o tempo e a temperatura O pessoal que é cliente nosso sabe do que eu estou falando né? Os outros que participam do canal é, Às vezes nunca ouviu falar disso Mas hoje é, você vai ver como é que faz lá, né? Muito bem, um abraço aí para você que é inscrito aí com a gente Não se esqueça aí, deixa o seu like Deixa o seu like é, Deixa aquele comentáriozinho aí é, Debaixo do vídeo, né? É, e eu vou agradecendo o Deus de já, né? Aqueles que são clientes aí pelo Brasil afora, é, preste muita atenção aí, né? É, preste muita atenção, que é muito importante para a sua rádio. Você vai receber esse link aí é, do canal e você tem de atualizar lá para poder a sua rádio começar a falar imediatamente aí o tempo e a temperatura da sua cidade. Tá legal? Então tá bom, então, né? É O pessoal que gostaria de entrar em contato com o professor Boina, 16 é o código de área. 988 2691 17 principalmente para você que tem aquele sonho de ter a sua rádio online é agora ficou muito mais fácil para você, né? Você pra, pessoalmente você monta a sua rádio online daquele jeitinho que você sempre sonhou, e por apenas 25 reais por mês, que é o preço do sinal, você vai é, ter sua rádio aí para transmitir a sua igreja, transmitir a sua programação daquele jeito que você gosta, daquele jeito. É, que você sempre sonhou, tá bom? Vamos lá, é, vamos é, prosseguir com a nossa videoaula, vamos entrar aí, né? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é, pegar um stream, eu vou pegar um stream de uma das nossas rádios aqui em Ribeirão Preto, é, vamos, é, vamos torcer, porque a internet coopere, né? É, logo no meio da aula começar a fazer graça, é, muito bem, é, é, hoje a alergia está danada, né? Oh meu Deus do céu, vamos ver o que, que é isso aqui. É, os nossos, aos nossos geradores de sinais também Eu vou te falar, viu Puseram uma senha aqui Que isso aí já está me perturbando a minha cabeça, né é, Muito bem é, Eu vou ter que ligar lá para eles Poder arrancar essa porcaria daqui Vamos lá é, Qual que é essa senha aqui AD é, 7 F é, C4 Vamos ver se essa inhaca entra aqui né toda hora que eu vou eu vou digitar isso aqui não entra é, é um, a ah, entrou né parabéns parabéns para central aí nessa inhaca que vocês colocou aqui é só para perturbar a minha cabeça viu é eu falo mesmo né? não tô nem aí né Eu pago mensal eu tenho direito de é, tenho direito de exigir a coisa né muito bem vamos lá Vamos que vamos! É, vamos que vamos! Deixa eu ver aqui, é, vamos colocar esse gravadorzinho de lado. Vamos pegar o stream da nossa rádio aqui de Ribeirão Preto, uma das nossas rádios que é a Recanto Caipira, né? É, vamos puxar aqui nossa rádio não, Rádio Recanto Caipira. Esse aqui é um dos nossos, das nossas rádios. É só sertanejão e do bom, hein? Aquele sertanejão sadio aqui, não tem o, é, sertanojo, não, né? O famoso universitário. Deixa eu chegar mais esse, esse microfone pra cá. É que eu não consigo ver a tela aqui, né? Coita coitada braba aqui, viu? É, coita braba. Depois que você ficar velho, eu vou te falar, viu? É, vamos lá, vamos configurar o negócio aqui. É, vamos configurar o negócio aqui. É, deixa eu ver aqui. É, meu Deus do céu, deixa eu dar uma olhadinha, vamos desligar aqui, isso, é, vamos desligar aqui primeiro, é, o pessoal, os ouvintes que gosta quando faz isso, né, é, eles gostam, né, é, eles é, excomungam até a mãe da pessoa, misericórdia, viu, é, muito bem, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ah, tá. Muito bem, pessoal, né? Ó, pra você que tem rádio aí com a gente, presta atenção aí, ó. Isso aí vem aqui, gerenciador playlist. Presta atenção aí, senão você não vai conseguir. Nós estamos aqui, no momento, estamos aí com 840 músicas no nosso DJ, né? É da Recanto Caipira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá certo, né? Olha lá. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a umidade, né? É o sistema de umidade, tá bom? É, deixa eu aproximar mais esse microfone, que senão não vou conseguir fazer essa videoaula. Hoje a coisa tá feia, viu? É, muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá, gerenciar. Vamos colocar gerenciar, será que é isso mesmo? Eu tô tão cansado hoje que eu vou te contar, a cabeça tá falhando, viu? Ah, às vezes faia, viu? É, às vezes faia. depois dos 40 é assim mesmo, né? É, depois de 50, piora. É, muito bem. Não, não é nada, não é meu Deus do céu. Não é nada disso, gente. Vamos lá, vamos voltar. É, vamos voltar lá no lugar, muito bem. É, Deixa-me ir lá. É, de novo, né? gerenciar playlist. Ah, agora você vem aqui ó vamos configurar tudo de novo né vamos configurar tudo de novo aqui você está vendo aqui previsão do tempo né esse microfone abençoado que eu estou começando a odiar isso aqui né quando acontece isso olha só vamos lá esse gravador tem que sumir aqui da tela né? já está me perturbando também vamos lá agora sim né é, previsão do tempo, ah tá, né? Aí gente, você abriu aqui, você que tem a rádio aí com a gente Agora, vamos lá na hora certa, você vai remover a hora certa Isso aqui faz parte da configuração, se você não fizer isso aí de temos depois não me reclama não, né? É, depois você não reclama não Remover vinhetas Tá vendo aqui, ó mesmo que você não tenha vinheta, você faz isso, senão o programa não, não aceita, né? Vamos lá. Previsão do tempo não tem. Não tem configurado ainda, mas faça isso. Pelo amor de Deus, não seja temoso. Remover. Tá vendo aqui? <risos> E remover temperatura. Não tem nada configurado, professor, nessa parte aí, mas não interessa. é A configuração, se você não fizer isso, não pega. Não pega, tô te avisando, hein? É, muito bem. Agora vamos configurar tudo de novo. Presta atenção aí, ó. Vamos puxar aqui a abinha. Configurar previsão do tempo. Presta atenção, é porcaria de microfone, né? É, mas é, presta só para ringir tudo. Pera aí, ó. Olha aqui ó, temperatura executar a cada eu vou colocar aqui a, a cada três músicas três músicas não eu vou colocar cada cinco músicas é, três é muita é, aliás três é é muito pouco né agora você vem aqui configurar configurou tá temperatura nós fizemos né agora você vai voltar lá é... você vai configurar de novo lá na previsão do tempo agora você vai na umidade a cada cinco músicas você vai colocar lá a cada cinco músicas a minha voz às vezes some, mas é que o microfone não está pendurado no pescoço. Esse é que é o problema. Muito bem. O tempo você já configurou. Agora vamos lá para onde nós tinha limpado. Hora certa. Se então, você não seguir a cada passo, depois você não reclama que não está funcionando não, né? Ó, eu vou colocar a masculina aqui. A cada seis músicas. Aí você pode escolher, né? Se você colocar cada duas músicas, vai encher a paciência do povo que está ouvindo, né? Esse é o conselho que eu te dou. Tá, a hora certa já foi. Agora, as vinhetas. Vinheta você vai configurar aqui a vinheta. Eu não sei se eu vou ter vinheta nessa rádio, mas vamos procurar. Se você tem a tua pasta de vinheta, você vai puxar aqui. Olha aí, ó. Eu não estou tendo vinheta nessa rádio, né? Mas tudo bem, você vai puxar aqui. Na isso, você tem, tem a tua pasta de vinheta. Vamos supor que aqui seja a pasta de vinheta. Você clica aqui em cima, ó. Tá vendo? E aqui, executar. É, por exemplo, se você tem duas vinhetas, você vai é, pô, executar as duas a cada. Aí você escolhe. Aí cada, eu escolhi, digamos, sete. A cada sete músicas, entendeu? Aí você põe configurar de novo Eu simplesmente não vou configurar Que eu não estou tendo vinheta aqui no momento E não vou cancelar a videoaula só para isso, né? E aí, tal, salvo, é, configurar Aí salvou tudo, né? O que, que você vai fazer agora? Você vai desligar o stream Tá? Reiniciar o stream Está demorando um pouquinho, provavelmente, porque choveu esses dias passados. E a internet, quando está bem, não trabalha direito. Quando está quando tá, é, tá chovendo, então muito menos. Agora vamos ligar o stream novamente. Está vendo aqui? Tá, tá tudo ok. Ligar. Isso, agora nós ligamos. Agora você vai voltar aqui. E você vai conferir se a tua se a configuração pegou. Você vai aqui gerenciar músicas. Não, na realidade não é aqui não, né? Gerenciar música, você vai voltar aqui. Eu também erro, né? É também erro. E você vai aqui no gerenciar playlist. Agora você vai abrir aqui, ó. E vai gerenciar. É demorado, né? Tem muita música, né? Quando, é, quando tem muita música assim o stream demora. Então agora vamos conferir como é que ficou a programação. Ó, presta atenção aí, ó. Tá vendo aqui? Nós colocamos duas, quatro, cinco músicas, vai rodar e vai falar a temperatura e a umidade. Aí to vai tocar uma música e vai falar a hora certa ali ó, vai tocar uma música vai falar a hora certa, logo após aí vai tocar mais duas quatro vai falar a tempo, a temperatura e a umidade, duas a hora certa e é assim sucessivamente, né é assim su sucessivamente é, se caso você vai conferir e não entrar você reinicia novamente o string, inclusive eu vou fazer isso mais uma vez, né, Para que dê tudo certo, né? Porque o, é, o string é, não é uma coisa é, que todas as, toda hora dá, é, dá, pega a configuração, às vezes não pega, aí você reinicia de novo porque ele pega normalmente, né? Ou seja, é igual ao ser humano, né? Tem falha igual a todo mundo. É, vamos dar uma olhadinha se, como é que tá a audiência dessa rádio falando nisso, né? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou entrar o painel Vamos ver se tem alguém ouvindo nesse horário Nossa rádio aqui em Ribeirão Preto, Rádio Recanto Caipira Que você só ouve modão, né? É, deixa eu dar uma... Vixe, coisa boa, hein? É, é o dia está boa, hein, rapaz? É, deixa eu ver aqui, Minas Gerais tá em peso aqui É, Minas Gerais, hein, Minas... É, Uberlândia, Cambuí, Nova Friburgo, Rio de Janeiro Bahia, Bom, de... Bom Jesus da Lapa é, Atibaia e Pernambuco, né? Muito bem. É, muito bem, né? Parabéns aí pro nosso administrador aí, né? O Julinho Riger, é, que tá na frente dessa rádio aí, Parece que o negócio tá decolando, hein? É, tá bom, hein? Tá bom demais da conta, Olha, é, Julinho? Você com essa idade ainda tá fazendo o Ibope subir ainda, hein, rapaz? Nossa, que maravilha, hein? Muito bem. É, Falando nisso, pessoal tá tem perguntado sempre. É, nós vamos falar agora. Não vai falar agora não, não. Ah, vai em outra vídeo aula. É, então na outra vídeo aula eu vou, eu vou ensinar para você como é que você é, controla aí os teus negócios, né? É, nós temos aí um esquema para você fazer uma agenda digital no seu computador e você controlar tudo certinho aí. É, eu mesmo que eu tenho eu, eu trabalho demais e se eu não, não, não auto programar tudo, né, sai aquela nhaca, né? até tá até na agenda tá difícil, viu? Para mim controlar, viu? É, você vai embolando tudo, vai marcando uma coisa em cima da outra, vai empacetando tudo e vai virando aquela bagunça, viu? Mas é, na próxima videoaula eu vou ensinar como você faz uma agenda digital, não vai te custar nada e vai te ajudar bastante, né? E também tem as vinhetas de Natal, hein? É, vou postar aí a chamadinha aí das vinhetas de Natal para sua rádio. É, presta atenção aí, viu? É, as vinhetas de Natal, aquela chamada gostosa, aquelas chamadas gostosas, aquelas chamadas de final de ano, né? Falando do Natal e tal, tal e tal. Aí tem uns bicudos que falam, eu não gosto do Natal, porque isso aí não existe, não é bíblico. Eu, eu filho, você tem rádio, é pro povo. É, você tem que prestar atenção numa coisa, né? É, quem tá ouvindo a tua rádio não é só você, não. É, tem muita gente, não é e todo mundo do mesmo gosto, né? Tem muita gente que gosta, enfeita a tua rádio aí pra ficar bonitinho, né? É ficar bonitinho, é, deixa você de ser sem graça. Muito bem! <risos> Com nós é assim, nós é? fala mesmo é descasca a batata. Vamos lá, vamos embora! É, Vamos embora, e se você gostaria de ouvir a Recanto Caipira www.radiorecantocaipira Recanto -caipira. Comunidades.net Um abraço a todos e até a próxima.